primeira palestra do doutor Tiago Arruda Sanches. Bem-vindo. Tiago é professor PHD, chefe do Laboratório de Neuroimagem e Psicofisiologia do Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Então vamos chamar o doutor Tiago, por favor. Primeiro, agradecer à Luciana por ter topado a criação desse evento. A gente queria ter trazido esse evento para dentro da UFSJ, pelo momento que a gente passa hoje, em relação ao valor das universidades e da ciência e educação no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu acho que trazer para a Zona Sul também é significante. Aproximar de uma comunidade formadora de opinião, profissionais... A universidade pública, que fica tão afastada ali, a maior parte dela no fundão. Então, é uma oportunidade de trazer uma pesquisadora tão boa como Sara, não só na sua sabedoria, mas também na sua generosidade, no seu jeito de ser. Então, eu quero agradecer a Sara por ter topado. Ela vai estar no evento em São Paulo amanhã e topou essa aventura de vir para o Rio, passar um dia e voltar no final do dia para São Paulo. Então isso mostra a vontade dela de trazer essas informações e mais do que a informação, esse exemplo dela da dedicação à neurociência e também a esse tema, que talvez tenha sido o tema que mais atraiu as pessoas aqui, do yoga e da meditação. A minha palestra, né ela reflete um pouco do meu perfil profissional, em que eu não estudo yoga e meditação é no laboratório de uma maneira direta, mas é um um tema que me interessa particularmente e que fez muita diferença na minha vida nos últimos anos. É, e acho que a prática regular, a gente vê como que ela dá um significado e, e nos traz de volta para a saúde. Acho que tem outras maneiras também das pessoas encontrarem essa integridade, essa saúde. É, mas a gente está falando muito de yoga hoje por conta das evidências cerebrais, é, não só do yoga, da meditação. E que isso tem a ver com uma demanda. Por que não o Brasil como exemplo de uma demanda, né, de uma crise social, de uma cultura violenta, de dificuldade das pessoas em lidar com estresse? E por que não mostrar que a universidade faz pesquisa, assim, com esse tipo de coisa? E que precisa de apoio também para essa aproximação. Então, eu agradeço vocês. Né, graças a vocês, esse evento está acontecendo. Cada um de vocês. Então, obrigado por terem vindo, ter topado... né é contribuir esse evento que não tem fins lucrativos e tem um fim social. né? Acho que cada um contribuiu um pouquinho e, e é graças a todos aqui que esse evento está acontecendo. Eu ontem fiquei pensando, poxa, eu poderia abandonar todos os slides e apenas conversar aqui de uma maneira de coração. Eu espero trazer isso também nos slides. Mas o que eu vou trazer nos slides reflete a fisiologia. Eu quero primeiro dizer que o que a gente vem estudando em neurociência é o normal, é o saudável. É como temos mecanismos, não só neurológicos, mas o corpo tem diversos sistemas que têm seus mecanismos para alcançar saúde. Nós somos saúde, mas falamos muito de doença. E no meio da doença, muitas vezes nos esquecemos do que nos leva novamente a essa fonte que está aqui, funcionando aqui agora, na manutenção da nossa é, integridade, da nossa inteligência e de todas as nossas habilidades humanas. Então, a palestra fala muito disso. Né? E eu tomei como exemplo é, o tema principal do meu estudo no laboratório, que é a regulação emocional. E escolhi uma forma de regulação, que é a regulação pela atenção, mas eu vou mencionar outras formas de regulação emocional também. Eu gosto de citar que no Yoga Sutra tem aquela definição do Yoga, que Yoga, Tita, Vritti Niroda, é, de que yoga, o Yoga é a cessação, o recolhimento das perturbações da mente. Em que Tita poderia ser traduzido como pensamento-sentimento. E não somente do ponto de vista racional, como muitas vezes a gente é, pensa. Então, acho que esse tema em fisiologia nos leva ao que todos aqui naturalmente são. O yoga ele é para todos porque ele já está na nossa natureza. E é, com esse tema, queria mostrar para vocês que existem várias estratégias, e que essas estratégias e as evidências científicas são apenas um estímulo para a gente levar para a prática, e não o um meio da comprovação de que o yoga funciona. A comprovação ela é particular de cada um. Tá, então, é só uma, uma aproximação com vocês, eu já me sinto muito feliz com o público que está aqui, muitos conhecidos, muitas pessoas queridas, e contextualizando aí esse tema da regulação emocional e começando um pouco pela minha motivação. Né, a gente vive realmente uma condição é, um pouco até negligenciada de epidemia de saúde mental, e que o comparativo da saúde mental ele nem sempre é visto quando a gente trata de outras doenças quando a gente trata por exemplo de acidente vascular cerebral HIV doenças coronarianas câncer né no exemplo aqui da leucemia qualquer uma dessas doenças que tem o seu desfecho morte desde que foi detectada essa evidência epidêmica né epidemiológica o investimento cresce com dinheiro e com pesquisa para que a gente coletivamente consiga cooperar em favor de reverter aqueles índices epidêmicos. E vejam só o que a gente tem observado do ponto de vista do desfecho da saúde mental, que é a morte também. O suicídio não é uma fraqueza apenas, mas uma consequência mortal das doenças mentais. E por que não começar com essa motivação? Eu trabalho com saúde mental em prol de entender a saúde, mas para se evitar um desfecho pior de uma, um transtorno, uma doença que possa levar a um desfecho também de morte. Então a gente começa a tratar seriamente a doença mental quando a gente reconhece que ela é uma doença do corpo, é uma doença da mente, que pode ser tratada e não é somente uma fraqueza do paciente, como não é uma doença coronariana, como não é uma doença endócrina, então, acho que é muito bom partir disso. Não vou falar detalhes é, desses índices epidêmicos, mas acho que cada um sabe que a gente está vivendo uma condição de estresse. E eu gostaria de citar aqui o Max Sennett, que foi o diretor de cinema do Charlie Chaplin, é, em que ele dizia o seguinte, essa era a proposta dele na revolução do cinema há 100 anos atrás. Ele dizia o seguinte, não vamos dar tempo nem para o público respirar, nem mesmo para que eles possam recobrar o seu senso crítico, a sua racionalidade. Hoje, a gente tem um celular aqui. E acho que a gente tem, nesse público aqui, quase 200 cinemas no bolso. E, com certeza, a racionalidade ainda passa por isso, de capturar a nossa atenção. A maneira com que a gente lida com as nossas atenções, ou a nossa faculdade de... Né, lidar com a nossa atenção, manipular a nossa atenção, reconhecer os desvios da nossa atenção, e também a consciência das emoções, do que eu expresso, mas também do que eu reconheço em mim e no outro, isso mostra que é um tema fundamental para a nossa saúde, mas a gente não aprende na escola. Talvez a gente venha aprender quando chegar no consultório de um médico que vai dizer, olha, você precisa dar mais, menos atenção a esses problemas. Como no caso da depressão, a gente sabe que o paciente tem um padrão de ruminação, né? ele fica ruminando seus problemas. Isso reforça os sintomas dele. E a gente, então, tem uma vida moderna que acelerou muito né, da nossa vida com estímulos dos mais diversos dentro de um padrão cultural que nos leva a um certo impacto da nossa saúde global. E aí eu queria citar aqui o sistema nervoso vegetativo ou autonômico que é tão importante para a homeostase, para a manutenção dos níveis basais, saudáveis, e irregulares, é, de diversos órgãos e sistemas. Né? Então, a gente tem o sistema nervoso dividido aí entre o sistema simpático e o parassimpático, que a gente costuma ouvir que um é o acelerador, o outro é o freio, mas eles são complementares e eles têm um equilíbrio na complementação da sua atividade que é fundamental, por exemplo, para a função cardíaca. Então, mesmo o coração tendo seu marcapasso, seu ritmo cardíaco, ele também sofre influência do sistema nervoso vegetativo nas suas pequenas oscilações e ajustes, por exemplo, numa condição de demanda maior por energia. Então, precisa haver um predomínio simpático para que haja mais disposição para ação, para botar esse coração para bombear mais sangue, aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca mas nem tudo é expansão, nem tudo é disponibilidade de energia. A gente também precisa recuperar essa energia e restaurar. Temos o um exemplo aí da prática de yoga restaurativa, que a Luciana comentou, de que é uma prática que visa a restauração. Que a gente poderia imaginar que seria o papel do predomínio parasimpático, um sistema de preservação que predomina quando a gente está descansando ou digerindo. Mas hoje, quem aqui não chega do trabalho e ainda vai ver coisa do trabalho no celular? Ou trabalhar, ligar o computador? Ou qualquer outra forma de resolução dos seus problemas? Então, a hiperconectividade que temos hoje com esse artifício, que é um instrumento muito bom, né? ter um computador no bolso, também nos leva a manter um padrão de ação, ação, ação, ação. Mas quando é que a gente para para descansar? Qual é a qualidade do nosso descanso? E, citando aqui o mestre Orlando Cani, que eu tive a oportunidade de aprender, fazer um curso e continuo aprendendo com ele bioginástica, ele trouxe essa perspectiva que a gente pode também desenvolver um descanso, uma restauração dinâmica, em ação, graças à qualidade respiratória, graças à qualidade dos seus estados mentais, graças ao domínio da sua atenção e do seu corpo, fruto da essência do yoga na bioginástica. Então, veja que, a homeostase ela dá base para as emoções. As emoções, por mais que a gente pense ah, eu estou muito emocionado, estou tenso, tô nervoso, mas a emoção nada é mais é do que colocar o corpo em movimento, em ação, e essa ação é necessária, desde os organismos mais simples, os animais mais simples, inclusive animais unicelulares, se aproximam do alimento e se afastam da ameaça. Organismos como bactérias têm um senso de coletividade, de troca de informação. A cooperação faz parte também do comportamento emocional. A gente tem um modelo emocional, claro que simplificado, nossas emoções, ainda mais as emoções humanas, são muito complexas. É uma coordenação de fenômenos fisiológicos, que depende do meio. Mas a gente poderia dividir emoção em emoção afiliativa ou defensiva em que a afiliativa nos leva à aproximação de estímulos, que tem uma característica, são estímulos apetitivos. E que as emoções do tipo negativo, tipo defensiva, nos levam a uma certa evitação de estímulos, que são estímulos do tipo aversivos. Claro que isso, no contexto humano, não é somente apetitivo no sentido de cuidar da prole. Não é somente defensivo no sentido de lutar com o predador. Mas, muitas vezes, na nossa realidade cognitiva, por os nossos valores ideais, laços culturais, valores de relacionamento, o patrão vira uma ameaça. Às vezes, o próprio pai, a própria mãe vira uma ameaça. Ou o filho vira uma ameaça dentro de uma casa. E essa ameaça vai requerer os mesmos sistemas emocionais e o mesmo tipo de comportamento. que foi estudado é, bastante pelo Charles Darwin, na observação do comportamento. Mas qual é a relação entre emoção e atenção? Na época do meu doutorado, havia um debate bastante caloroso de que as emoções por um lado, né, de que as emoções eram automáticas. É aquela famosa frase: sou assim mesmo e vou continuar sendo. Sou esquentado mesmo, vou continuar sendo. Ah, eu eu penso assim, não vou mudar é uma ideia que reflete um princípio que já vinha sendo apontado desde Descartes, na ideia de que razão e emoção eram independentes, de que eram incompatíveis, inclusive. E existiram alguns estudos nessa época de debate, por exemplo, de que com um estímulo de 30 milissegundos, que seria é, um estímulo que a gente chama de estímulo mascarado, que não estava no nível de consciência do indivíduo, Ainda assim, esse pesquisador, por exemplo, e alguns outros pesquisadores, detectaram atividade de uma região chamada amígdala, que responde rapidamente para estímulos de ameaça. Esse tipo de respostas nos fez pensar, poxa, então é automático? Então eu não precisa nem estar consciente do estímulo para processar ele, para ter uma série de respostas automáticas, é, fisiológicas, autonômicas, meu coração começa a bater, meus hormônios que são liberados, o cortisol, a adrenalina, mesmo que eu não tenha nem consciência do que está acontecendo, de certa forma, esse, é, esse foi o tema do debate. Mas houve alguns outros estudos que mostraram que isso tem um certo limite, né? que havia, então, um limite para essa percepção subliminar, e que a atenção poderia, sim, modificar as respostas emocionais. Começando a falar pela atenção, bastante estudada por William James, é, e aqui eu cito um outro grande pesquisador contemporâneo nosso, que é o, o Posner. O Posner diz que a atenção poderia ser comparada a um holofote, que aumenta a eficiência da detecção dos eventos que se encontram no seu foco. De certa forma, a atenção ela complementa a ideia de emoção, porque é importante para a presa detectar o predador. Precisa ser rápido, precisa ser eficiente. Mas esse mecanismo cognitivo evoluiu com a evolução das espécies até o ponto que a gente tem duas redes principais, simplificando um pouco aí esse mecanismo, em que uma das redes é botnap. É aquela rede atencional que evoca uma eficiência de detecção quando o estímulo te atrai. Então, por exemplo... Se algo ali atrás me chamar a atenção, é porque é um estímulo que teve uma informação, seja um barulho, um movimento, e que requereu, então, os meus recursos. Que promoveu uma integração sensório-motora para que meus olhos se direcionem para o fundo, meu movimento se direcione, a minha atenção, minha atenção auditiva também, não só visual, para que eu possa melhorar a eficiência da detecção, para saber se aquilo é um perigo ou não. O mesmo vale para estímulos apetitivos, estão usados pelo marketing, né, pela propaganda. Toda hora aparecendo propaganda, piscando, luzinha, colorida, estímulos sensuais, estímulos desagradáveis, aversivos. A gente tem jornais que jorram sangue. Por quê? Porque o sangue é bastante relevante. Mas a gente tem uma outra rede de atenção, que mostra que a atenção é uma forma de processamento mais sofisticado em relação a detecção emocional pura e simples. A gente tem uma rede top-down, descendente, que é uma rede cerebral que, graças à nossa vontade, a gente consegue manter a atenção no foco da nossa atenção. Ou seja, a gente pode ter a atenção direcionada pelo estímulo, que é ascendente, bottom-up, ou a gente pode, deliberadamente, pela nossa vontade, manter a nossa atenção numa tarefa ou no estímulo. Então, vejo que já há uma ideia de complementariedade aqui também. Uma rede complementa a outra. E quando a gente fala da interação da emoção com a atenção, se a emoção não é automática, então a gente poderia pensar que há uma queda de braço, em que, por um lado, a atenção e a cognição vão puxar os recursos de percepção do ambiente, dos estímulos, por outro lado, os próprios estímulos vão evocar, por um valor emocional, a nossa atenção. E essa relação, ou da emoção afetando a atenção, ou da atenção afetando a emoção, elas são intercambiáveis, tem uma interação entre elas. Então, a gente começou a falar, pelos pelas evidências, que não seria exatamente automático, mas que seria um mecanismo rápido, bastante rápido e prioritário, já que detectar ameaça, por exemplo, é um sinal de sobrevivência, é, uma, é importante para a sobrevivência. Agora, falar de, de percepção, né, quando a gente fala assim, poxa, mas perceber que tipo de estímulo? O que é ameaça? O que é apetitivo? O valor do que é apetitivo, do que é mais emocional, menos emocional, é também um construto da nossa percepção. Nós temos, por exemplo, algumas estruturas cerebrais são prioritárias para detectar alguns estímulos específicos, como, por exemplo, movimento. A gente tem uma área, a gente percebe movimento. Se está tudo parado e algo se move, a gente detecta mesmo no campo visual periférico. Isso é importante no meio da floresta, por exemplo. Mas isso vai requerer nossa atenção ascendente, vai mobilizar nossos recursos de percepção. Mas a percepção ela não é algo estático também. Às vezes, a gente acha que, como as emoções são automáticas, a nossa percepção também é automatizada. É sempre a mesma. É fruto dos nossos cinco sentidos. Mas todos aqui devem se lembrar de quando eram crianças. De quando a percepção de mundo era outra. Muitos aqui já devem ter refletido como vai mudar a percepção quando tiver um filho. A percepção de mundo, de valores. E também a percepção de quando for envelhecer ou enfrentar a doença, enfrentar a morte. Quer dizer, estímulos que a gente sabe que vão sempre estar na nossa vida, mas a gente percebe que a nossa própria percepção é um construto. E que a nossa emoção e a nossa, nosso, a, a nossa alocação de atenção depende muito também dos valores que são dados. Alguns valores são inatos. Então, o movimento é inato, é prioritário. Cobra é inato. Um animal grande, um animal predador, a gente percebe de longe, a gente não precisa aprender sobre. Posso nunca ter visto uma cobra e eu vou ter medo dela. Os primatas, por exemplo, mesmo se você mostre uma cobra de plástico, eles têm medo, eles não encostam. Se você retirar a amígdala deles, a amígdala cerebral, eles deixam de ter medo e brincam com a cobra. Então veja que algumas percepções são inatas mas a gente também desenvolve percepções. Eu coloco aqui esse exemplo dessas imãs siamesas só para imaginar o que é a nossa relação com a percepção, pelo exemplo delas, mas eu vou citar o exemplo que todo mundo tem e às vezes não dá a devida atenção. Elas compartilham o tálamo, onde as entradas sensoriais passam todas pelo tálamo, só que como o tálamo é comum às duas, o que uma vê, a outra vê que uma escuta, a outra escuta. Então, se uma fechar o olho, ela vai ver o que a irmã, de olho aberto, enxerga. Então, vejam que a percepção, além dela ser desenvolvida, além de ter um aprendizado, um desenvolvimento, e a gente poder treinar a percepção, a percepção também é algo que pode ser sobreposto, ter várias camadas de processamento. Por que eu falo isso? Porque somos capazes de perceber nossos órgãos internos. Parem um pouco, observem a sua respiração, observem o batimento cardíaco, vocês estão aí dentro, o coração está aí dentro, o pensamento também está aí dentro, as sensações estão aí, mas o nível de atenção para esses eventos internos é importante para se perceber esses estímulos. Especialmente quando a gente falar que o batimento cardíaco pode mudar numa situação de ameaça. Mas aí vem a ideia, poxa, muda? Então a primeira coisa que eu quero para acalmar quando eu estiver nervoso é conseguir reconhecer que estou nervoso. E depois aprender a regular as emoções. Okay. Então essa é uma reflexão sobre a nossa percepção, porque um estudo que motivou bastante né, o trabalho que eu fiz sobre regulação emocional pela atenção foi esse estudo aqui, que não era com emoções ainda, mas mostrou que a nossa percepção ela é limitada. O que, que acontecia no experimento? Se criava um movimento dessas esferas e temos uma área na região occipital que ela percebe automaticamente, ela detecta movimento, a princípio automaticamente. Porém, quando havia uma concorrência entre estímulos, ou seja, existia um estímulo de movimento e no centro um estímulo que era Calcular o número de sílabas no interior dessa imagem. Quando esse cálculo de sílabas era difícil, havia uma carga atencional, uma demanda de atenção, um esforço de concentração. Quando esse esforço era maior, o sinal que vocês estão vendo aqui, nessa elevação do sinal para o movimento, ele deixava de existir aqui, quando a carga era máxima. Então, isso nos fez perceber, opa! Então, se eu estiver muito concentrado em algo, eu não percebo outras coisas. Eu lembro muito do meu pai nessa hora. Meu pai era um adorador de livros, devorava livros. Lia um livro por dia, praticamente. Podia cair um mundo em casa que ele nem piscava. Então, esse, essa evidência de 97 nos levou a essa ideia. Vamos criar, então, uma concorrência entre estímulos visuais em que eu posso colocar ou um estímulo neutro, como essa cesta, ou um estímulo o mais aversivo que a gente puder. O, mais, é, o estímulo visual, o mais aversivo que existe é pessoas mutiladas. Então, a gente fala, então vamos botar mutilado. Será que, comparando com esse estudo aqui, eu também vou conseguir a regulação emocional? E aí a gente tinha uma tarefa concorrente, que era o reconhecer a orientação dessas barras. Ora, as barras tinham... Uma orientação diferente, hora a orientação era igual, eles tinham que responder no mouse sobre isso. O estímulo aversivo, eu vou botar rapidamente para vocês, algo como isso, que aparecia por apenas 200 milissegundos, um quinto de segundo. E o que a gente viu é que a amígdala tinha redução da sua atividade e isso vinha na linha de discussão sobre regulação emocional. Então, a amígdala, que seria automática, ela está reduzindo a atividade dela graças à demanda atencional para uma tarefa concorrente. Então, é possível, sim, a gente assumir o controle dessa rede atencional. Essa rede vai limitar nosso recurso de percepção? Vai. Mas, se isso for direcionado para algo que tenha maior valor emocional, ou, pelo menos, para se distanciar daquilo que parece ameaçador e, às vezes, nem é, por exemplo, pagar uma conta no final do mês, vai ter que pagar de qualquer forma mesmo, não vai adiantar nada pensar um milhão de vezes até que chegue a data do pagamento. Né? Mas a gente viu uma coisa a mais, além de perceber que havia assim, uma evidência de que era contrária à automaticidade, a gente percebeu que o afeto positivo no traço de personalidade dessas pessoas contribuía para uma redução do, do sinal na amígdala. Então, aqui nesse gráfico, quem tinha maior afeto positivo tinha menor resposta na amígdala. Por exemplo, essa pessoa aqui, ou essas aqui. Então, isso nos levantou uma ideia de que se assimilaria um pouco ao que é a proposta, por exemplo, budista, que influenciou o mindfulness. A meditação da bondade amorosa, por exemplo. Então, eu trazer um afeto positivo me ajuda a regular as emoções? Mesmo usando a atenção? Parece que sim. A gente só não pôde ser conclusivo nesse artigo de que talvez o afeto positivo ele diminua o impacto de uma figura ameaçadora como uma figura de uma pessoa mutilada. Mas, por outro lado, talvez também seja influenciada, ou o afeto positivo influenciaria a própria atenção. Faria com que nossa atenção ficasse ainda mais aguçada usando esse afeto positivo. Então, tem algumas meditações que trazem. Né? Você traz uma imaginação de algo que remete ao mestre, que remete a Deus, que remete ao mantra, que, se tiver um valor emocional positivo, isso, na tradição, parece facilitar a regulação emocional. E acho que a Sara vai falar um pouquinho sobre, mais sobre esse, essa evidência em, em meditação da regulação emocional em praticantes. Existem várias outras formas de regulação emocional, e vejam que a gente ouve muito a ideia de uso de substâncias, né? o antidepressivo, o ansiolítico e tantos outros. Mas existem outras estratégias e, talvez, existam outras substâncias, tomar um, chá de maracu... um suco de maracujá, um chá de capim-limão, talvez já seja também o uso dessa estratégia de modular a fisiologia, facilitando a regulação emocional. Mas, além disso, a gente sabe que a fisiologia é alterada pela respiração. Então, se eu respiro adequadamente, eu posso também minimizar essa reatividade emocional. Porque vejam bem, tem dias que parece que uma coisa pequena desse tamanho parece uma monstruosidade. E tem momentos que a gente está muito bem, que um problema enorme parece pequeno. Então veja como a nossa percepção ela é relativa. Existem outras formas de regulação emocional que usam, por exemplo, a seleção da situação. Por exemplo, ir para a praia, ir para a natureza é algo que a gente sabe que acalma ou também evitar aquele problema que se sabe que vai ter. Mas a evitação, como no caso da supressão emocional, que é você esconder suas emoções, ela tem um lado ruim. A gente percebeu que a fisiologia simpática, a fisiologia dada pela resposta emocional negativa, ela é ainda aumentada quando a gente tenta esconder então, se a gente não treinar as crianças para expressar e conduzir, elaborar a regulação emocional, talvez elas façam uso dessa estratégia de forma mais exclusiva. E a gente tem visto que pacientes que usam mais essa estratégia em relação às outras são os pacientes com maiores dificuldades no tratamento. Mas a gente também tem outras, como o controle atencional, que a gente relaciona muito aos meditadores. Eles controlam a atenção deles para uma tarefa e eles conseguem regular as emoções, ou a reavaliação cognitiva, que depende também da atenção para poder se reavaliar. Aqui eu dou esse exemplo de que, se vocês olharem essa figura, a pessoa pode estar ou de perfil ou de frente. Né? Não sei se todos estão vendo aí. Ou seja, essa é uma ideia de reavaliação cognitiva. Mas a gente pode fazer reavaliação o tempo todo. Tá. Ah, cadeira, né? Deu para ver? Okay. É, a reavaliação cognitiva então depende também da atenção, porque eu preciso ter o um esforço atencional para ver uma figura diferente daquela que eu estava vendo. Então a atenção, de certa forma, ela está no centro de todas, ou quase todas, as, as formas de regulação emocional. Vejam, por exemplo, essa que até na literatura se fala há pouco, né, de que a manobra respiratória ela é simplesmente mudar a fisiologia mas não tem como eu fazer uma manobra respiratória que eu não precise colocar atenção sobre o meu diafragma, sobre os meus músculos intercostais. Então, vejam que tem uma atenção para dentro. Tem um recolhimento dessa atenção para as minhas vísceras. E isso pode ter um efeito emocional também. E a gente fez um estudo, deixa eu só... Eu não gosto dessa essa imagem aqui. Eu achei que estava com a neutra aqui em cima. Mas, olha só, essa imagem, independente de vocês saberem se isso é verdade ou não, olha o que a gente fez nesse estudo de reavaliação cognitiva. A gente falou para as pessoas, em algum momento, que era ficção essa foto. Era maquiagem, tinta, era um ator. E, no outro momento, para outras pessoas, a mesma imagem, era a gente dizia que era real, que realmente era sangue. E o que a gente viu é que a amígdala, quando a gente diz que é real, para uma foto neutra, tipo um objeto, um cesto, a amígdala não responde, ela tem uma resposta baixa. Quando a gente de, coloca uma foto como essa, a amígdala ativa e é maior do que o sinal na neutra. Quando a gente diz que isso é tinta, que é fictício, que é um ator, vejam só o nível da amígdala, baixo e baixo. Então, a reavaliação ela funciona. Aqui, no caso, eles não sabiam que a gente estava mentindo para eles, enganando eles, como a gente faz com as crianças, muitas vezes, para elas acalmarem. Mas é uma forma de dizer que é possível regular as emoções. Que as emoções não são automáticas e que essa estratégia ela é eficiente, sim. A ínsula, a professora Sara vai falar um pouquinho mais da ínsula, mas ela também mostrou uma regulação emocional para esse tipo de tarefa. Então, veja que a regulação emocional, por mais que a gente diga e conheça muito das respostas emocionais, por exemplo, um congelamento, uma tensão muscular... Uma tremedeira, ou então uma atividade autônoma, por exemplo, o aumento da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca, um frio na barriga, né, a musculatura aí do trato gastrointestinal se alterando, ou a liberação de algum hormônio, como os hormônios de estresse, como o cortisol. Então a gente conhece um pouco dessas respostas. Mas tem várias camadas de processamento. Mas, independente de falar dos sistemas sensoriais que detectam os estímulos emocionais. Existe um sistema emocional que depende de vários outros sistemas, de várias outras regiões cerebrais e de vários outros mecanismos. Então, existem, por exemplo, sistemas cognitivos, sistemas atencionais, que podem modificar essa resposta, mesmo que esteja diante de um estímulo aversivo. Agora, eu estou aqui falando muito de coisa aversiva, né? porque a gente precisava discutir essa automaticidade. Agora, a própria neurociência afetiva tem tentado resgatar a ideia de que a gente também tem que estudar as emoções positivas. A gente está falando tanto de estresse, estresse, estresse. E cadê o, o positivo, positivo, positivo? Será que a gente está sabendo olhar no olho? Será que a gente está sabendo dar um abraço? Será que a gente está sabendo dar a mão? Será que a gente está conseguindo ficar em silêncio dentro do elevador? Numa boa? Será que a gente está conseguindo dialogar com o nosso filho, com os nossos amigos, com a nossa esposa, nosso marido? Então o que está acontecendo? Então dá essa ideia de que a nossa habilidade emocional, de regulação emocional, ela depende de um aprendizado, de um treino. E que a cognição, como vocês viram, faz muito, tem muita importância aí, especialmente a atenção. E a regulação emocional, só para começar a fechar a palestra, ela tem, né, dentro das suas estratégias, algum predomínio em algumas áreas cerebrais, como no caso das estratégias cognitivas, geralmente acompanha uma atividade pré-frontal. Né? É, e a amígdala é uma região chave para estímulos aversivos. Né? E ela reduz a sua atividade, que a gente diz que é uma regulação para baixo, enquanto o pré-frontal aumenta a sua atividade quando a gente vê essa participação cognitiva na tarefa. Um sedativo, geralmente, ele não aumenta o pré-frontal. O sedativo, o ansiolítico, aquele remedinho que muita gente toma para dormir, ele deprime o pré-frontal, diminui essa atividade. Para alguns pacientes é importante, como no caso da depressão, que tem uma atividade pré-frontal bastante intensa, pela ruminação, ele rumina as coisas negativas, e isso reforça... De uma outra forma, a regulação emocional, porque a ruminação acaba aumentando a atividade da amígdala. Esse é o raciocínio. Okay. E dentro desses mecanismos, eu queria incluir a ínsula, que eu mencionei rapidamente ali, porque a ínsula participa da nossa interocepção, que nos dá consciência dos nossos estados viscerais. Observem a respiração de vocês novamente. Alguém tinha sido distraído aqui por mim ou por algum barulho e esqueceu da respiração? Talvez. Mas observem agora. Nesse momento, a ínsula de vocês está sendo requerida. Ao mesmo tempo, esse olhar, esse recolhimento, ele nos ajuda também a acalmar. A interocepção por si só Tomar mais essa consciência dos estados viscerais também nos leva à regulação emocional. E veja o que acontece na depressão, por exemplo. A ínsula diminui a sua atividade. E, quando o paciente é tratado, recupera a atividade da ínsula. Talvez seja importante para esse paciente ele ter a consciência das emoções dele. Ele não pode perder esse contato. E nós todos, da mesma maneira. Isso é saúde. E o pré-frontal, que geralmente diminui na depressão, a não ser quando a ruminação, que ele está aumentado, recupera na remissão. A amígdala geralmente está aumentada na depressão e recupera na remissão quando o paciente consegue né, tá tratado e consegue se recuperar dos sintomas. E para falar mais da ínsula, veja só que curioso, o volume da ínsula, ele aumenta. Então veja que não só a gente muda a nossa percepção ao longo da nossa vida, como a gente pode treinar para melhorar alguma habilidade dessas. E, no caso dessa habilidade, da interocepção, por exemplo, contar batimentos cardíacos, isso está relacionado ao maior volume dessa região. Quer dizer, há um primeiro indício de que existe plasticidade, de que quanto mais se treina, ou quanto mais se tem essa função, essa habilidade, maior aquela região. E ela consegue ter mais recursos neurais. Lembra dos recursos, como são importantes, né, para conseguir efetivar o processamento? Então, a ínsula ganha mais recursos. Okay. E aí, esse é o estudo da SARA, vou deixar para ela explicar. É um estudo, já, já tem um tempo que ele foi publicado em que ela observou que praticantes experientes de meditação têm um aumento do volume na ínsula e na região pré-frontal. Na depressão, olha só, o sinal da ínsula em saudáveis é alto, na depressão está baixo e quando o paciente recupera, volta a subir. Então A gente fica imaginando que a meditação, do jeito que está sendo proposto, ela pode ser complementar ao processo terapêutico, mas ela também pode ser algo para se estimular do ponto de vista da prevenção, da promoção da saúde. E que, no caso da psicoterapia, a gente também vê né, o papel da amígdala, da ínsula, do pré-frontal. Então, a gente pode dizer que tem é, uma relação dessas, desse tipo de prática, desse tipo de treinamento na mudança do nosso cérebro, para a gente conseguir estabilizar isso. Para quem ainda não tem prática de meditação, para quem vive no devaneio, no mind-wandering, Talvez seja difícil concentrar, mas quanto mais treinar, melhor. Essa é a ideia. Mas também existem as formas de treinar dentro das estratégias que a gente percebe que são mais eficientes. E é por isso que os resultados de meditação eles têm uma certa diversidade, porque cada prática tem ênfase em uma certa função que é mais treinada. Então, algumas meditações são mais respiratórias... Né, enfatizam a respiração. Outras enfatizam mais trazer a bondade amorosa, por exemplo. Outras na concentração de um mantra. Então, quer dizer, a atenção está sempre ali, mas a demanda de atenção pode ser diferente. O nível de interocepção pode ser diferente. Então, essa é a base fisiológica que todos nós temos. Por isso, a ideia de a gente levar isso para as escolas. Por isso, a ideia de se promover essa prática. E, de preferência, de uma maneira não elitizada que não se restrinja a um ambiente caro, que não se restrinja a um tapete. E é por isso que a gente, né, muitos cientistas têm trazido isso para o laboratório para ver essas habilidades e relacionar essas habilidades. É, e, né, no, no, na UFRJ, a gente criou esse projeto chamado Neurociência Yoga, ainda não para fazer pesquisa, mas para criar diálogo com a comunidade. Então, a gente tem quatro ações hoje, uma é com a Luciana, aqui, uma parceria com o Instituto. A gente tem um evento que é na Vila Residencial da UFRJ, que é uma prática gratuita para a comunidade. Temos alguns alunos aqui que são monitores, lá no projeto, que fazem as aulas. A gente está com um pôster aqui ao lado, mostrando algumas fotos e a explicação sobre esse projeto. A gente tem uma parceria no Colégio Pedro II com a professora Cláudia Rato, em que ela desenvolveu esse método de meditação laica like educacional, que é a meditação de 13 minutos, 15 minutos. E ela treina professores hoje para poder aplicar. E o que ela vê é que assim, a relação do professor com o aluno muda. O aluno que antes iniciava a aula agitado, daqui a pouco ele está pedindo para meditar. Antes do professor entrar na sala, eles já estão quietos. Quer dizer, já estabelece uma rotina de uma prática que o aluno percebe que aquilo é bom para ele. Então, é por isso que a gente estabeleceu essa parceria também com ela. E... Para citar e dar ênfase aqui ao meu querido mestre Orlando Cani, que há dois anos me recebeu na sua academia e sempre foi muito generoso. Acho que ele é exemplo dessa generosidade que todos os professores formados por ele buscam levar também para as suas práticas, em que a gente está lá fazendo um apoio, né, uma parceria, não só para divulgar o trabalho dele, para preservar esse legado, assim como o professor emógenes e tantos outros que estão aí na origem do yoga brasileiro, e a gente vê como uma possibilidade de fazer as pesquisas, de fazer a promoção do yoga aqui, com pessoas que já trilharam esse caminho, já compreendem que o yoga brasileiro ele, ele tem também uma demanda, uma necessidade, uma característica. E esses mestres brasileiros são importantes ser serem ouvidos. Então, é, não só ele, eu quero citar os outros mestres também, citar a Luciana na iniciativa dela, de levar isso para a comunidade, e dizer que a UFj está aberta para todos. Né? A gente, cada professor faz, de alguma maneira, não só a sua pesquisa, não só dar suas aulas, mas a gente assiste à comunidade, a gente atende no hospital, a gente tem consultoria jurídica, a gente tem consultoria de engenharia. Então, quer dizer, ali não é só para dar aula para algumas pessoas, a gente tem um hospital ali sendo mantido. A gente tem projetos que estão trazendo novidades. A gente não só é o berço do conhecimento, mas a gente faz conexão com outros berços desse conhecimento em outros países. Então, isso é muito importante e é, é, é público. Não só o dinheiro tem que ser público para o TVS, como o reconhecimento e a proximidade com o espaço público também é importante. Então, eu quero agradecer vocês. Esse é o meu grupo de pesquisa. Alguns estão aqui, colaboradores. E agradecer a atenção de vocês por estar aqui. A gente fica à disposição para as perguntas. Muito Obrigado. obrigado. Thank you.